Ai! Ah. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Uhul! Cadê, sogos? Cadê o Cadê foguete? Vai, vai, vai. São que São Paulo tá ferrado com esse prédio na frente, não dá pra ver nada Opa Imagina lá no litoral Aí, ó ali. Meu Deus, esse aqui ficou bonito, hein Bia, eu com o meu lacinho Oi Bia, tudo bem? Meu lacinho de Natal, olha que bonito <risos> Ui. Ui. ui! Eita! Oi, ui, oi, você não viu! E só ameaçou. Uh. Só passando aqui pra guardar o dinheiro que eu ganho. Eu sei que eu sou rica, gente. Não precisam falar que eu sou rica, que eu sei. Eu não consigo guardar essas graças direito, né? Aqui tem peixe, ó. Anime esse café, aqui tem peixe, ó Vamos comer peixe Ai, ah, eu tô vendo aqui Vai Flamengo! Tá bem atrás do prédio É, esses caras aí conseguem esse prédio Bem na nossa frente ah, Vamos o prédio Vamos Vamos, pai, missão vamos impossível Vamos Sim <risos> Vamos jogar umas nuke aí Eita, pega Chega, por isso Tchau, café